Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre a história da Genesis Bom, não tem muita coisa É mais um conteúdo mesmo Porque eu acho que ele é único, então Eu gosto de trazer coisas assim que ninguém falou sobre, comentou Então, bora lá A Genesis Sanchez, ela ficou bastante popular Com a polêmica de ela estar grávida E esperando um filho do ex, no caso Porque três dias depois da morte do ex, A Cleópatra, a mãe dele Publicou no Instagram que Ela tava esperando o neto da Genesis Então, ela disse com isso todo mundo já entendeu, né? Nesse ah, momento aqui de vídeo ela já teve o Gekken e diferentes outros tipos de vídeo, como por exemplo da Dineva, que já tinha um conteúdo baixo, tá ligado? Tipo, já não tinha muita informação sobre a Dineva, sobre a Genesis, pô, ficou pior ainda, tá ligado? Mas pra quem não tá ligado da polêmica, a Genesis ela entrou no tribunal. Bom, pra quem não tá ligado, a Genesis ela chegou no tribunal e pediu uma amostra do DNA do X feito de um laboratório, porque ele já tá morto, tá ligado? Então ia ter que tirar e etc. E bom, deu que nesse processo a Cleópatra, a mãe do Ex, ela não quis deixar que ela fizesse esse tipo, esse teste de DNA. Ela não permitiu isso e acabou que as duas entraram na justiça, tá ligado? E quem se deu a melhor foi a Genesis, que agora ela vai poder fazer o teste e ela disse que por mais que ninguém duvide que o que é que não é filho dela. Quer dizer o que pera. E por mais que ninguém duvide que o Gekum é realmente filho dela, ela diz que prefere fazer o hash porque ela vai precisar no futuro. Eu não entende muito o que ela quer dizer, mas faz sentido, até porque uma hora vão contestar que o filho não é dela, o filho não é do ex e etc. Bom, Genesis Sanchez nascida no dia 6 de março de 1998. Ela tem 21 anos atualmente, aqui em 2019 E por mais que seu sobrenome seja de descendência mexicana Ela tem participação toda americana Então ela é uma cidadã americana Recentemente foi dado esse direito a ela de fazer o DNA de Gekun Pra saber se ele realmente é filho do ex. Bom, a Gines, ela ficou bastante conhecida por estar tá esperando o filho do ex. E nesse momento aqui que o vídeo tá saindo, ela já teve E bom por fim, atualmente ela tá morando na casa do ex em uma mansão que fica lá em Parkland, que localiza-se na Flórida ou vice-versa, né? Ela tá morando na Flórida, para ser um pouco mais exato, em Parkland, em uma mansão do ex avaliada em 3,5 milhões de dólares. Ela tá morando agora com a mãe do ex lá, acho que o clima não é muito bom, porém, né? E bom, para quem quiser ver, seguir o Instagram dela é Genesis Sanchez e. Ela posta um monte de foto com o para pra quem quiser ver mais sobre o bebê e etc. O Gekium, ele nasceu no dia 26 de janeiro de 2019, ele tem 4 meses já de idade. E igual a Dineva, não, não tem informação, tá ligado? Só que isso é mesmo porque é algo único e eu curto essas paradas. Valeu? Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. É nóis.